se situa para entender a real situação da vida, não espero nada, tipo o amor paterno, levantando ideias além da própria compreensão e o ato da condenação que te condena ao inferno. Com a descompressão vejo as máscaras caírem Amizades falsas, Pique, Abel e Caim Querem testar minha fé se é isso mesmo pode vir Tô dando a cara tapa, quero ver se é bom assim Não bota a mão no fogo, às vezes nem confia em mim Um trago no cigarro e essa vida é desregrada Misturas no meu copo, nem tô falando de lindo Tô tipo um carro a 100 por hora numa curva acentuada Falar é muito fácil, tu quero ver quem sustenta Se chama na trucada, fita ligada, é sextento Assumo que eu escrevo se não tem peito não entra. É cinco num tambor, habilite ele de. Não conhece um ponto G O underground segue firme, foda-se o SBT É forçado hip hop, isso é real, paga pra ver Somos nossa estrutura sem apoio da TV uh, Da ponte pra cá, minha rotina é turbulenta Não sou violento, Viva a vida, vendo vento Vivencio as vivências, vejo vários se perdendo Às vezes pago pra ver, às vezes não acredito vendo Então segue o versado, antes de comprar versatil. viajando pra Veneza Sem conhecer os versículos, vendendo verso os válidos me inspiram em versos sábios Caneta valiosa, se eu vendo eu faço um vale Me topo de poesia, o foco é escrever linhas Pra guardar o bloco de notas, Reforcei a escrivaninha 100% independente, sou o meu próprio patrão Entrego mais estrofes do que o iFood, comida Enquanto eles falam muito, sigo trabalhando duro Invejando os meus tênis, minha roupa ainda tem furos Canetando muito, sigo com a mente em Saturno precisa me de urno quando pego o Mike, eu durmo bomba de fumaça